nossa que escuro Pera aí. Aí. olá aqui é o Bill e hoje estou trazendo um vídeo só para explicar por que, que não vai ter live de LoL esse final de semana é, eu tô devendo a live de LoL para vocês que eu sei eu falo o que fazer e tudo mais mas eu não fiz mas aconteceu uns problemas de saúde com a minha mãe e eu vou ter que ficar um pouco com ela lá e o final de semana é o único tempo que eu tenho para descer para a cidade que ela mora então eu vou para lá mas calma calma que nem tudo nem tudo é triste uma novidade que eu tô trazendo, já tá no título, né, se você percebeu Eu comprei um produto da Razer e na época eu comprei veio dois brindes Um provavelmente vai ficar pra mim O outro eu acho que eu vou fazer um sorteio É uma coisa simples, é né? um produtinho da Razer Depois eu falo, espero chegar porque aí eu faço um unboxing do teclado E mostro o que veio junto e eu falo o que eu vou fazer e como eu vou fazer o sorteio Assim que eu voltar pra cá de novo, os vídeos vão voltar, as lives vão voltar Provavelmente toda terça-feira vai ter vídeo de terror Então, é isso aí é, não tem mais o que falar Assim que chegar o produto eu mostro Assim que eu chegar eu falo Qualquer dúvida é só deixar no comentário aí Obrigado a todo mundo que está aqui até agora Se você é novo e não conhece o canal é só se inscrever Então aquele abraço, falou, valeu!